Oi, gente, tudo bem? Parece que as coisas não estão bem, não. né? Tem muita gente preocupada, achando que vai ter uma guerra mundial. vai ter guerra mundial, não. Vai ter guerras localizadas ali, aonde os Estados Unidos está agredindo os povos. Para esclarecer vocês sobre o tema, nós chamamos a professora... Beatriz Bici é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é diretora de um instituto de estudos internacionais. Ela é um, uma personalidade acadêmica requisitada no mundo inteiro. Imagine que ela acaba de chegar de uma viagem que esteve convidada para falar de suas especialidades. E uma de suas especialidades é cultura árabe. Ela esteve na Inglaterra, na França, esteve na Rússia, em Leningrado, em Moscou, esteve na Índia, em Nova Delhi, e esteve na China, né? convidada pelas melhores universidades desses países aí para falar da sua sabedoria, das coisas que ela sabe. Então, nós estamos entrevistando hoje a Beatriz Bicho fundadora dos cadernos do Terceiro Mundo e fundadora também do Diálogo do Sul, que é a sucessora dos cadernos. Estamos entrevistando Beatriz exatamente sobre essa questão né, crucial que está afligindo a, a humanidade, que é a agressão dos Estados Unidos aos povos é, persa e árabes, porque o Irã é um país persa, não é um país árabe, é muçulmano, mas não árabe. E o Iraque é um país árabe, muçulmano e árabe. E Iraque, ainda sofrendo os rescaldos da invasão, né, ainda não conseguiu se recuperar do trauma de, de ter sido invadido pela potência estadunidense, né, ainda é um país ocupado e... Apesar de ser um país ocupado, é um país em sublevação. O povo não está aceitando essa ocupação, está se insurgindo com guerrilheiros que são apoiados pelos iranianos, que também estão em luta contra as agressões permanentes de que é vítima por parte dos Estados Unidos. Essa situação é bastante confusa, por isso nós preferimos trazer para vocês a professora Beatriz Bicho, que vai explicar direitinho. Fique com a gente, daqui a pouquinho estamos de volta. Paulo, uma das questões mais importantes que me parecem que são necessárias colocar para analisar a situação desse, enfim, confronto, digamos assim, que está colocado particularmente pela mídia, como um confronto né, entre Irã e os Estados Unidos, é, parece-me que é importante colocar, então, algumas questões que não estão, é, não aparecem como devem ser, no noticiário da mídia, por desinformação, por desconhecimento, ou às vezes até por interesse mesmo, né, de desviar ah, é, a né? possibilidade de uma compreensão adequada dos problemas. Então, a primeira questão é que se a gente coloca a chave de, de compreensão do problema como é, sendo Irã inimigo dos Estados Unidos, isso já começa a Errado. O Irã não é inimigo dos Estados Unidos. A situação evoluiu para criar uma situação em que o Irã está, digamos assim, reagindo a agressões sistemáticas dos Estados Unidos. Então, primeira questão, o Irã é. Podemos definir o Irã como um país que é inimigo dos Estados Unidos? Não. Irã é um país, sim, muçulmano, poderia não ser, que aspira a exercer a sua soberania de forma plena e, pela sua história, uma história significativa na região e no mundo, né? Uma história milenar, milenar né? de grandes civilizações aspira a ter uma presença simbólica, não, não não real militar, ocupacional, né? Mas enfim, uma liderança, digamos assim, né, a influenciar os rumos da região. Esse governo é, é um governo é realmente teocrático né é um, um se define como república islâmica né portanto é, está a religião intrinsecamente vinculada ao estado né mas é, na minha leitura não é o fato de ser uma república islâmica aqui é o fato que temos que considerar que está conduzindo à situação atual na verdade é, trata-se de um país que, assim como outros que aspiraram ou aspiram a ter um exercício soberano pleno sobre seus recursos naturais, a decisão sobre seus destinos nas suas próprias mãos e que tem um peso que, os tra que naturalmente os transforma em potências regionais, recebem de sistematicamente, isso é uma política dos Estados Unidos que vem se intensificando desde a segunda metade do século XX, recebem como resposta a agressões sistemáticas. E aí não é o único caso do Irã. Eu diria que se quisermos também colocar o Brasil aí, podemos colocar. Muito do que está acontecendo hoje no Brasil decorre da aspiração legítima do Brasil a dispor soberanamente desses recursos naturais e definir a pauta da sua política externa e do que que ele, como quer é, se posicionar no mundo. Mas, enfim, não estamos analisando o Brasil, simplesmente coloquei esse exemplo para voltar ao que me parece relevante. Então, definir o Irã como um país inimigo dos Estados Unidos, eu considero que é um erro histórico, inclusive, porque se analisarmos a história desse país ele não não é essa a definição do Irã né ele é um país de uma bela história de uma rica história um país com extraordinária civilização né que quando ainda nós aqui nas Américas não sequer éramos um registro né nos mapas da da antiguidade ele já era uma brilhante civilização diga-se de passagem essa civilização em muito influenciou a civilização ocidental nós bebemos muito desse legado, né? Mesmo que nem se reconheça muitas vezes, né? Então, começar por aí. Segunda questão: o fato de ser um país muçulmano xiita é determinante nessa situação atual? Não, para mim não. Não é esse a, não, é o viés da leitura que nós temos que fazer. Poderia não ser xiita, poderia não ser muçulmano. E se houvesse como mencionei no caso do Brasil, podemos mencionar Venezuela, podemos mencionar outro, essa essa mesma política de, de, de, de determinar soberanamente seus destinos nesse contexto dos Estados Unidos, como vem agindo eh, nas últimas décadas e particularmente sob o governo de, dos últimos governantes, eu, eu claro que coloco Trump como, digamos assim, o extremo, né? De, de, de um é, presidente que tem tá, levado ao ele tá extremo... A doutrina Bush. Ele está aplicando, tá aplicando a doutrina Bush. A doutrina que vem desde a doutrina Bush, daquela questão de aqueles que, que, que estão contra os interesses dos Estados Unidos são nossos inimigos e nossos inimigos serão esmagados. Né? É a doutrina Bush do ataque preventivo. né? Vamos atacar antes de sermos atacados? Ou seja, uma doutrina que foi é, levada adiante pelo governo Bush, que, lamentavelmente, apesar das expectativas criadas, foi intensificada em muitos sentidos pelo governo Obama e que agora está levada ao extremo com essa política, inclusive, errática, porque eu não acredito que isso seja necessariamente fruto de uma política coerente do presidente Trump. Né? É, em relação ao Oriente Médio, que parte, inclusive, agora, no caso concreto do presidente Trump, de é, pressões variadas e ele, pessoalmente, desconhecedor, né, em, é, claramente desconhecedor da situação do Oriente Médio, da história, da, da do peso, da, das filigranas, digamos assim, é, dessa situação, que deixou perplexos, inclusive, os seus próprios eh, amigos, a seus próprios parceiros, né? esse ataque. Né? Então, a primeira questão a ser colocada era essa, e eh, evidentemente que a mídia, por todas essas razões que eu mencionei, eh, até porque há muito desconhecimento, mistura, né, mistura sonitas sunitas, eh, enfim. Então a questão de chiísmo tem a ver nesse contexto? Sim, claro que tem a ver. É um elemento que está no, no, no, no fundo, é como um trasfondo é, de um contexto geopolítico complexo. Né? Então, dadas as circunstâncias políticas atuais, cria-se, é um fato, né? um contexto em que a maior parte dos, e olha o que eu vou dizer, governos sunitas, não inclua aí a população das monarquias, das ditaduras sunitas da região, Arábia Saudita, Bahrein, Oman, Emirados aceitam bases americanas nos seus territórios e se colocam a serviço da política americana na região. Mas dentro desses países existem segmentos severamente reprimidos, mas segmentos que contestam essa posição desses governos. Por que então eu menciono isso? Porque não é a chave sunita tita que nos permite entender esse contexto. São alianças políticas as que estão determinando isso. E essas alianças políticas passam pelo fato de que esses governos, se não fosse a sustentação que recebem das tropas americanas em seu território, do financiamento americano da cobertura que dão as suas ações despóticas, ditatoriais, dentro do território dos Estados Unidos, que, que evita que isso transcenda, inclusive, para a imprensa internacional, eles cairiam, não estariam mais no, no poder. Então, é, vejamos que o problema não é um problema de fundo religioso, sem é, desconhecer, é como, como foi... pesando. Como foi no, no Iraque, né? os Estados Unidos invadiu aquilo para tomar conta do petróleo, para tomar, fazer a reconstrução, né? mandar todas as suas empreiteiras lá para reconstruir o país, e implantou um governo títere. E é contra isso que os iraquianos estão se rebelando, né? Esse atentado foi exatamente contra as forças que estão tentando liberar o Iraque. E os Estados Unidos conseguiu agora né, fazer uma grande aliança entre o Iraque e o Irã, né? que havia uma relação difícil, um pouco complicada, mas agora eles estão unicamente contra os Estados Unidos. Né? E me parece muito sensato que a, a palavra de ordem emanada do Irã é tirar as bases dos Estados Unidos, mover o mundo para tirar as bases dos Estados Unidos. Exatamente. A, a, a última autoridade a se pronunciar, é, pelo menos que, que eu tenha conhecimento agora, hoje, sobre a resposta que será dada ao assassinato, né, a, essa, a essa incrível ação que mereceria a maior condenação, crime contra a humanidade, teria que ser julgado pelos tribunais internacionais, se existisse ainda a justiça internacional, que já não existe mais, né? a autoridade que do presidente falou o seguinte, a nossa maior resposta a esse crime, a forma que teremos de, digamos assim, de homenagear esse que hoje já é considerado mártir, será liberar a nossa região das forças estrangeiras, leia-se das forças norte-americanas, que são as forças que oprime a região, porque existe e aí também temos que colocar esse esse elemento geopolítico como um elemento central dessa dessa questão atual. Hoje em dia, os Estados Unidos está perdendo espaço. Não não é de agora com essa ação, com esse assassinato incrível, né? Com essa violação de todas as normas da convivência internacional do assassinato do General Sleiman, que os Estados Unidos está perdendo terreno não somente nessa região, mas mas em geral no mundo, né? Esse desespero dos Estados Unidos e do Presidente Trump, né? Que que, que a gente pode ler também esse ato é, como uma medida de desespero decorre do fato de que a aliança estratégica entre a China e a Rússia, que incluiu já há algum tempo o Irã como um parceiro-chave da região, está fazendo com que Estados Unidos perca terreno em todas as esferas, né, inclusive em a que dói mais, possivelmente, na economia. né? A China, aí como a grande locomotiva, já tirou, inclusive, o dólar como a moeda mais importante de comércio internacional. Aqui nas Américas, nós ainda estamos como parte traseiro dos Estados Unidos, fora disso, mas só hoje, o Yang, muitas das, das transações, cada vez mais, no, no contexto euroasiático, no contexto asiático, não estão mais utilizando o dólar como a moeda de troca. Né? Isso, para para os Estados Unidos, é um golpe muito severo. Além disso, os Estados Unidos não têm tido, nos últimos anos, nenhuma vitória significativa em todas as terríveis questões em que se meteu. Não teve vitória no Afeganistão, estão saindo mal de lá isso também está começando uhum. a pesar na política doméstica. Isso é um dado que está sendo, será objeto de debate na campanha presidencial. Não está tem espaço na, na Europa, Europa também. Não tem nada a mostrar em lugar nenhum. né? Tem sido derrotas atrás de derrotas. Né? E com custos em vidas humanas, nem falar, de americanos, mas sobretudo de, de, de civis, né? Quantos milhões essas guerras têm custado? Né? E o custo que eu acho mais severo para a humanidade como um todo de acabar com os alicerces do que se pensou que fosse o, o a possibilidade de uma construção de um mundo em paz, que era a justiça internacional, as Nações Unidas, né o que resta hoje das Nações Unidas com, com esse tipo de ação da, da grande potência dos Estados Unidos, né tomando a possibilidade a, a, a para si a decisão de, de, de julgar, de condenar, de, de executar a sentença né é, num país estrangeiro, violando violando as soberanias, etc. É, a, aliás... Se houvesse, eu até vou, vou propor, porque no Diálogo do Sul, por exemplo, não começa uma campanha de tirar a sede das Nações Unidas do território americano. Como é que as Nações Unidas podem hoje estar em Nova Iorque, a sua sede principal? A, a, a sede das Nações Unidas, já quase não existem mais Nações Unidas, mas, enfim, pensando que ainda possa servir para, para re, re, refundar as Nações Unidas, ainda temos algum sentido de, de, de, de justiça internacional, tem que sair de Nova York, tem que ir, sei lá, já há vários, vários importantes eh, segmentos das Nações Unidas eh, em Genebra, tem outros que funcionam, algumas agências funcionam até na África, em Nairobi, sei lá o quê, vamos Sim. escolher outra sede. Não é. há mais autoridade moral dos Estados Unidos para ser a sede da ONU, Aliás, a ONU teria que já ter se pronunciado de uma forma drástica. A OTAN, é uma vergonha, o, o, o, Bush, é, perdão, o Trump é, desrespeitou os aliados da OTAN nas, nas reuniões últimas, né? e a OTAN continua baixando a cabeça. Agora, o ex-ministro, o ex-primeiro-ministro da Noruega, que é atualmente é o secretário-geral da OTAN, avaliou, Avalizou, deu aval a, a, a ação unilateral de Trump Assassinando o general Suleiman Isso é uma vergonha Isso é, é, é uma, uma questão terrível Nós estamos vivendo um momento assim Que se aqueles que sonharam é, com, com a paz no final da segunda guerra Os grandes artífices disso né Church Stalin, Roosevelt Estivessem hoje vivos Diante desse cenário o que, que seria o que eles diriam? Né? Que tributos estamos pagando aos milhões de mortos da, da Segunda Guerra e a todos os outros com esse estado de coisas atuais? Né? Então, ainda bem que, pelo menos, a sensatez, inclusive do Irã, para não fazer nenhuma vendetta e, e, e, e com muito, digamos assim, cabeça fria, começar a articular... Forças da região para tentar se livrar finalmente da presença dos Estados Unidos. É, realmente, nós só vamos ter paz quando os Estados Unidos botar todos os seus soldados dentro de casa. Né? Uhum. Veja que isso é uma traição, inclusive aos seus aliados europeus, né? porque a Alemanha e França. Né? Todas as, as, as grandes fábricas de automóveis, tanto da França como da Alemanha, estão todas no Irã. Né? As, as grandes empresas. Então, é uma traição aos seus aliados europeus, que têm interesses mais do que econômicos, né? interesses estratégicos na parceria com o Irã. Esse, esse Trump está fazendo realmente um monte de bobagem. Né? Pode ser até que essa essa ação bélica aí seja um diversionismo para unir a nação em torno da reeleição dele né sim eu acho que esse é um elemento né outro temos vários elementos a considerar mas voltando essa história da do, questão do, dos europeus é importante também aí salientar ele está acusando os Estados Unidos, né? Estados Unidos está acusando aí o golpe também da importância crescente do Banco Asiático de Desenvolvimento e outro, até o Banco dos BRICS, enfim, que estão hoje sendo mais atrativos, inclusive sendo integrado pelo Reino Unido, França, etc., do que o próprio FMI, que está perdendo espaço, né? E agora a Alemanha se aliando com a Rússia, é importante esse gasoduto que já está começando a operar, a China e a Rússia com gasoduto também chegando à Europa, a nova Rota da Seda, que está assistindo uma Que de já chega em Madrid. Euroasiático e que já tem trens de alta velocidade chegando de da extremidade da China até Hamburgo, até a Espanha, né, a Europa. Então, a Europa também está num momento de definições. Daqui a pouco, a aliança com os Estados Unidos vai ser considerada um peso tal que não vai mais interessar, porque vai ser muito mais interessante, muito mais lógico se unir é, a esse trem euroasiático que está aí com grandes perspectivas de futuro e não... Há uma potência decadente que a única coisa que consegue é levar o mundo a uma situação de instabilidade que nos coloca à beira de uma guerra. Eu acredito que não haverá, mas não porque Estados Unidos não tenha, digamos assim, levado o mundo a isso, mas porque do outro lado, né aquela história, só há briga quando dois querem brigar. Né? Do outro lado, ninguém quer porque os outros pagaram um preço altíssimo na, na guerra. Já sabem o que é isso. Já sabem que numa guerra só se conhece o momento que a gente entra, não se sabe depois para onde vai. né Uma guerra imprevisível. Quem entrou na primeira guerra achava que numa guerra que iria ser resolvida em dois, três meses. Não foi. Segunda guerra, a mesma coisa. né Então, não há parceiros para uma guerra. Estados Unidos aí está sozinho, mas também é claro que as agressões terão um limite. Né? E, e essa é uma questão em que a Europa tem um papel a desempenhar. Não vejo que, por enquanto, tenha sido uma, um papel à altura do que se esperaria. Pelo menos nesse, nesse porta-voz da, da OTAN, não estou vendo uma reação. Está está sendo um eco da, da visão americana. Mas há alguns sinais de que isso pode ser diferente. Né? É, eu Acho que nós Mas... estamos assistindo os extertores da OTAN. Pois é, pois é. Estados Unidos está aí cutucando também a OTAN, quem sabe, quem sabe seja o um momento em que alguns dos Estados europeus, por menos, digam, bom, não nos interessa. Lamentavelmente, a Europa ainda tem tropas americanas muito importantes no território europeu, isso a gente esquece às vezes, né? Porque não é só as bases que Estados Unidos tem no Oriente Médio, a Europa, e particularmente a Europa Oriental, está cheia de bases americanas, estão cercando a Rússia, particularmente. Então, esses são elementos também a considerar. Outro elemento que a diplomacia, enfim, a política americana perdeu com a Rússia, a questão da Crimea. Né? Então, são derrotas que Estados Unidos está tendo. E a, a leitura que eu faço de um ato como esse, desesperado de Trump, é que já não sabe mais de que forma responder, né? De que forma atender? E tem um fator Israel que tem um lobby muito importante dentro dos Estados Unidos, né? E Netanyahu e, e Trump estão é, antenados, né? No mesmo nível, no mesmo nível de, de, de, de, de enlouquecimento na relação, né? Isso para o caso de Israel, por exemplo, esse ato, esse, esse crime do do do, do Trump com relação ao Irã, ao Iraque, a morte, o assassinato do general e, do, e dos outros que faleceram, para Netanyahu é maravilhoso. Primeiro, porque distrai né, da questão com os palestinos. E segundo, porque qualquer agressão que ele faça, qualquer morte, que ele, que qualquer assassinato que ele cometa, nunca terá o tamanho né, do, do que acaba já de, de, de ser o assassinato feito por Prama. Então, ele está de alma lavada, né? lamentavelmente. Me preocupa o curto prazo é, para a região. Não são momentos fáceis. Essa é uma região que já vem castigada desde o final do século XX e durante todo o que... Assim, desde a Primeira né? do... Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, quando impuseram é. fronteiras... Aqui, então, é... É uma das regiões mais castigadas, exatamente, desde a Primeira Guerra Mundial, depois de ter sido o berço, praticamente, das grandes civilizações como as conhecemos. né? Então, é, é muito triste. Na verdade, é muito triste o momento que estamos vivendo. É um momento de, de desesperança no ser humano, né? na nossa capacidade de reagir diante dessa barbaridade que estamos vivendo do atropelo da, da, da lei, da legislação internacional, da dignidade, do, do conceito de soberania das nações, tudo que se construiu, todo, todo, todo o, o arcabouço que foi construído para pensando na paz está sendo minado da forma mais, é, mais terrível. né? Mas eu ainda acredito que haja sensatez né, nas grandes lideranças que apareçam, e, e, e nas bases, né, que a resposta, vejamos a, a multidão, não sei, 20 milhões de pessoas que saíram às ruas para acompanhar o martírio né, do general Suleiman no Irã, é, isso é um exemplo né, de, de, de que as massas estão muito atentas ao que está acontecendo, né? isso pode ser também um renascer de, de movimentos de massa, que, afinal de contas, são os grandes movimentos de massa que moldaram e, e, e transformaram a história. É, é o grande o grito que ecoa dos iranianos, né? é. Yankees, voltem para suas casas. Né? É. Yankee é. go home. É. Parece é. coisa do século passado, mas é mais presente que nunca. Só é. É. vai haver é. é. paz quando os Estados Unidos deixarem de fazer guerra Guerras de é conquista. Todas as guerras foram guerras de conquista. É. Olha, Beatriz, nós estamos muito agradecidos pela tua brilhante explicação aí e vamos ver se a gente coloca você mais vezes no ar aqui. Você faz é falta. O é prazer. Um prazer e também para mim, é, além de um prazer, é um, é um dever. Eu acho que a gente tem que levantar a voz mesmo desde nossos espaços, para convocar a união de todos nós, cidadãos deste mundo, deste planeta, a reagir à barbárie que está nos dominando. Foi muito bom. Eu espero que vocês que nos estão acompanhando aí tenham gostado para continuar fazendo um jornalismo como esse, independente, que diz a verdade, nós precisamos da ajuda de vocês. Vocês sabem que nós estamos em todas as mídias, né? estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp também temos um boletim que circula pelo WhatsApp, outro boletim circula por e-mail. Para continuarmos com esse jornalismo, precisamos de vocês. Se inscreva no Catarse, contribua com aquilo que está ao alcance do seu bolso. Que para nossa sobrevivência é vital. Muito obrigado e até a próxima.